Helena, sua dama do gesso, passando por aqui para mais uma super aula do nosso aquecimento do Steel Frame Sem Mistério, Turma 2.0. E eu vou falar, cara, que eu tô mega, mega, mega feliz. Quantidade de pessoas do Brasil inteiro que estão assistindo, que estão acompanhando. Sério, não tá no gibi. Tá um negócio assim, fora de sério. E o que, que eu quero passar com você? Vamos continuar, né? Se você não assistiu, eu acho muito importante que você assista todas, todas as aulas. Mas o mais importante, né? O nosso especial são. 20 aulas. Do vídeo 1 ao vídeo 10, a gente falou muito sobre a parte de venda, sobre os argumentos, sobre as características do Steel Frame. Já agora, do vídeo 11 para baixo, a gente tá falando muito sobre etapas do sistema construtivo. Como é que se constrói, como é que funciona a construção, como é que funciona uma obra de Steel Frame. Então, se você ainda assistiu o zero, o que, que eu te dou a dica? Você assiste primeiro do 11 para baixo e depois você assiste do 1 ao 10. E o mais importante, eu quero que você entenda, você que é pintor, eletricista, carpinteiro, pedreiro, arquiteto, engenheiro, é pra você, independente da sua formação, independente do seu histórico. Tô aqui o básico do básico do básico, pra você entrar no mercado steel estilo framing, com aquele pé na porta e bombar de vez.